Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó oh homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Vamos cruzar com Gênesis 17, 1 o Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Portanto, andar com Deus é andar na presença. Vamos ver Gálatas 5.25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isto é que é andar com o Senhor, andar com o Senhor no coração. É amar o Senhor sobre todas as coisas. É o foco no espírito. Muito importante mantermos esta presença constante.